Olá, muito boa noite a todos, espero que todos estejam bem, sejam todos muito bem-vindos para mais uma preleção aqui na página do Facebook da CEIA da Casa Espírita Irmãos de Assis. Eu sou a Teresa Sato e estarei com vocês nesta noite para a preleção do Evangelho com o tema Vigiar o Pensamento. E antes de nós iniciarmos todos os nossos pensamentos com relação a este tema e todo o nosso conhecimento, convido a todos vocês para fazermos a nossa prece de elevação, aonde eu vos convido a fechar os olhos, a nos concentrarmos neste momento... Deixando de lado as nossas preocupações, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias. Dando lugar aos bons pensamentos, aos bons sentimentos, como a caridade, o amor, o carinho. E desta forma, nós atraímos para mais perto de nós, o nosso anjo de guarda. Este amigo que nos acompanha tanto tempo, nesta nossa caminhada que chamamos de vida. E ele nos protege, ele nos intui, puxa nossa orelha quando necessário. E ele vem seguido de todos os mentores da ceia, os mentores do Evangelho no Lar, da preleção de Salão, de todas as equipes espirituais de proteção, de defesa, de limpeza. E essas equipes, elas nos auxiliam para estarmos juntos da nossa Mãezinha Espiritual, Maria de Nazaré. Essa nossa Mãe, que com sua doçura nos coloca em seu colo, nos envolve com o seu mundo, nos deixando mais quentinhos, mais acolhidos, fazendo com que a gente se sinta mais protegido, mais amparado. E esse seu amor de mãe por nós também nos faz sermos espíritos não só em evolução, mas melhores, porque ela também nos conduz ao caminho do bem, ela nos orienta. E nessa orientação para este caminho do bem, nós encontramos o nosso mestre Jesus e Ele com toda a sua doçura, com toda a sua humildade, nos dá um abraço muito caloroso, aonde sentimos o calor do seu amor por nós. E este amor nos toca tão fundo que nos deixa guiar pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos. E quando começamos a praticá-los, nós trilhamos o caminho do amor, da verdade e da caridade. E conforme nós vamos trilhando este caminho, mesmo que às vezes a gente encontre algumas pedras, alguns obstáculos, nós vamos nos fortalecendo para seguir adiante. E esse caminho, ele nos leva até o Pai da vida, a Deus nosso Pai, o Criador de tudo e de todos. E a Ti, Pai, nós agradecemos a oportunidade desta vida, a oportunidade de estarmos aqui agora para mais um aprendizado e a oportunidade que todos os dias nós ganhamos ao abrirmos os olhos de podermos fazer a diferença na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor e fazer o bem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 Perdoai, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações e livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Novamente, muito boa noite para quem chegou agora. Nós acabamos de fazer a nossa prece de elevação. E o tema da nossa preleção de hoje, do Evangelho, é vigiar o pensamento. E às vezes isso parece ser tão difícil, né? Como que a gente vai vigiar o nosso pensamento? Principalmente vigiar, vigiar algo que não é palpável, né? Nós temos... Às vezes nós somos igual São Tomé, né? a gente se acredita vendo ou então algo que a gente possa pegar, né? que seja um objeto. Né? E a gente tem dentro da doutrina alguns ensinamentos, algumas passagens bíblicas, né? nós temos muito material também que Kardec nos deixou com relação a isso porque isso é uma prática diária, é, são escolhas que nós fazemos. Então, o nosso pensamento, ele vem das nossas escolhas, dos nossos desejos. E o que, que nós estamos desejando? O que, que nós estamos escolhendo pensar? Quando a gente acorda pela manhã... Quais são as primeiras coisas que nós fazemos? Depois, claro, né, da nossa higiene pessoal e tudo mais, de um café da manhã, de repente, ou mesmo antes disso. Nós já abrimos o olho e agradecemos por ter acordado, fazemos uma oração, agradecemos a cama, agradecemos a casa, se a gente vai tomar um banho, a gente agradece o chuveiro, agradece o alimento... Ou será que a gente já liga a televisão, ou então já pega o celular e começa a fuçar na internet, ver quais as notícias, o que, que os nossos amigos postaram, quem fez o quê? Como nós estamos alimentando o nosso pensamento? Quando nós assistimos televisão, o que, que nós estamos escolhendo ver? O que, que nós estamos escolhendo colocar dentro da nossa mente como informação? Quando escolhemos um filme, quando escolhemos um livro, quando escolhemos conversar com algum amigo, com algum parente, com o um vizinho. No trabalho, quando nós vamos fazer algum comentário, nós fazemos esse comentário pensando em atingir o colega de trabalho ou nós fazemos esse comentário criticando ou nós fazemos esse comentário pensando em ajudá-lo, ou então nós fazemos uma sugestão de solução. Todas essas coisas que eu citei agora são formas de vigiar nosso pensamento. Porque quando nós vemos alguma notícia na televisão, no jornal, na internet, às vezes nós fazemos alguns julgamentos. Então, nós já não estamos vigiando o nosso pensamento. Quando alguém nos fere, nos machuca ou faz algo que nos desagrade, o que nós desejamos? Nós desejamos revidar ou nós colocamos a empatia em primeiro lugar e tentamos entender o porquê daquela pessoa teve aquela atitude e falou ou agiu daquela forma? Ou então nós fazemos uma oração pedindo para que a gente não sinta aquelas sensações ruins. Ou a gente faz uma oração agradecendo a oportunidade de estar passando por este momento com esta pessoa para que a gente possa refletir, para que a gente possa amadurecer para que a gente consiga evoluir com isso que estamos passando. Então, existem várias formas que nós podemos lidar com o nosso pensamento, porque é a partir dele que nós geralmente partimos para a ação. E quando nós temos algum impulso, né, algo que vem repentino, que nós não pensamos muito em fazer, vem e nós já colocamos em prática, nem sempre as consequências são boas. Então o pensamento, ele faz parte, né? Ele é totalmente ligado às nossas ações. Ao que nós começamos a sentir. Isso tanto serve para o lado bom como para o lado ruim. É bem interessante, Estudando um pouco mais esse tema, né, para conseguir falar com vocês, é, teve uma frase no capítulo 8, isso, a colinha tá aqui do lado, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, teve uma frase em específico, no item 5, que é Pecado por Pensamento, que me chamou muita atenção, que ela diz assim, Todo mau pensamento é, pois, o resultado da imperfeição da alma. Olha que profundo isso. Então, quer dizer que se eu tenho maus pensamentos, é porque eu ainda estou em constante transformação, em mudança. Claro que isso é inerente a todos nós. Mesmo quando a gente admira algumas pessoas mais evoluídas, elas podem passar por esses maus pensamentos. A diferença entre essas pessoas mais evoluídas e as menos evoluídas é que elas, quando são tomadas por esse mau pensamento, elas logo conseguem abandoná-lo, elas logo, elas logo conseguem bloqueá-lo. Dando vazão a um sentimento reverso, ou seja, a um bom pensamento, a um bom sentimento. Esta é a diferença. Enquanto que os espíritos não estão evoluídos né, assim, quando vem o um mau pensamento, eles podem dar vazão a outros que vão se juntando. E aí, vem aquela máxima né, que nós conhecemos bastante, não só no Espiritismo, mas em toda a questão espiritualista, de que nós atraímos o que nós pensamos. Então, o que sai de dentro de nós, e o pensamento é um deles, né, que sai de dentro de nós, porque ele inicia em nós, ele acaba atraindo na mesma frequência. Então, quando eu estou tendo maus pensamentos, eu estou atraindo amigos espirituais que estão na mesma frequência e que não é uma frequência muito boa. E eles podem me sugestionar com outros maus pensamentos. Seja por conta de uma pessoa específica, seja para eu tomar uma determinada atitude que não é bacana, enfim, seja para ficar me acompanhando e quando é, houver uma brecha maior no meu pensamento, eles vão me influenciar porque eu estou permitindo isso, eu estou abrindo esse canal com eles. Da mesma forma que quando eu tenho Bons pensamentos, eu atraio amigos espirituais que estão na mesma frequência. Então, o que, que acaba acontecendo com a nossa vida com relação a essa questão do pensamento, quando a gente vigia? Quando me vem um mau pensamento, se eu consigo ter essa consciência de que ele não faz parte de mim, ou que ele veio, mas que ele tem que ir embora, porque eu não quero ele comigo... E eu o afasto dando lugar à ação contrária, né, a um pensamento bom, a um pensamento que vá poder transformar a minha vida para melhor. É engraçado, quer dizer, não é engraçado. É natural que as coisas comecem a fluir de uma forma mais leve na minha vida. E isso é uma lei que serve para todos acredito que a grande maioria de nós que estamos aqui agora, né, já tivemos momentos, né, ciclos da nossa vida em que parecia que a gente não ia sair de dentro de um problema. Porque nós ficávamos remoendo tanto aquele problema no pensamento e aquilo ficava, ficava, ficava, e aí a gente não conseguia achar aquela luz no fim do túnel para conseguir achar a solução e terminar esse ciclo. E o que que aconteceu? Porque mas Vocês podem falar assim, mas Tereza, esse problema já passou, já aconteceu, já foi embora, já vieram outros. Porque a partir do momento que nós nos desligamos desse pensamento, daquele problema, as coisas começaram a fluir. Se nós formos fazer uma análise desses momentos ruins que nós já passamos, foi exatamente assim que eles terminaram. Quando nós nos desligamos um pouco dele, nós começamos a enxergar ele com outros olhos, outros pensamentos de solução, né, de uma forma de se resolver, acabaram chegando até nós. Ah, vocês podem falar assim agora para mim, tá, mas e os momentos alegres, os bons pensamentos que nós atraímos? Eles também passaram, eles também passaram exatamente pelo mesmo motivo, porque a partir do momento que nós começamos a nos desligar deles, nós demos vazão a outros. Então, eles foram embora, eles passaram, e assim vieram outros. E a vida, ela tem totalmente esse ciclo. No livro dos espíritos, no capítulo 9, onde tem a, a, a intervenção dos espíritos no mundo corporal, também Kardec faz algumas questões para os espíritos, né? principalmente com relação ao pensamento, se eles são capazes de nos influenciar. E a resposta foi que sim. Mas também eles nos contaram, contaram para Kardec, né? nos deixou isso, que nós é, não sabemos de tudo. e Nós não podemos ter a ciência de tudo que eles sabem no plano espiritual. Porque tem coisas que nós ainda não podemos saber exatamente para não deixarmos nos interferir por algumas pequenas é, situações ou por pequenos pensamentos que sejam, que acabam se tornando situações reais. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós pensamos. Na verdade, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado com o que nós desejamos, porque o desejo vem antes do pensamento. E eu aprendi isso no livro Pensamento e Vida, de Chico. Quando a gente deseja algo, a gente depois começa a fazer daquilo um pensamento. Porque o pensamento, a partir do momento que ele está conosco, nós podemos plasmar isso, ou seja, nós podemos tornar isso realidade. Por isso Jesus fala, orai, e vigiai, porque a partir do momento que nós desejamos, transformamos esse desejo em pensamento, nós podemos torná-lo realidade. E imaginem vocês que existem pessoas que têm isso já tão claro na mente, que infelizmente usam isso para algo ruim. E isso existe é, exatamente exatamente, para termos essa balança e para termos o discernimento do que nós vamos atrair para a nossa vida através dos nossos desejos e pensamentos. Muitas das consequências ruins que nós temos são atraídas por nós mesmos. E nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos. Não é culpa, não é sentir culpa. A culpa é algo muito pesado e eu acredito que seja, é, ela já é uma palavra pesada. E a, a culpa, ela vem carregada de vários outros sentimentos. Então, o que nós devemos é nos responsabilizar. O que eu desejo, é o que eu acabo pensando e é o que eu acabo atraindo para mim. Aí eu acredito que a gente consiga ter é, mais autocontrole quando a gente passa a se responsabilizar pelas nossas vidas. Dessa forma, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a entender que tudo que está à nossa volta faz parte da nossa realidade é o que nós estamos desejando. E aí, quando a gente começa a ter essa, essa consciência, né? essa, essa abertura da mente de que é, a responsabilidade, nesse momento, por eu estar nessa situação, ou nesse momento, por eu estar vivendo isto com esta pessoa, com essa determinada pessoa, ou no trabalho ou com filhos, ou num relacionamento amoroso, ou num relacionamento de amizade. São as atrações que eu criei para a minha vida. E aí, essa responsabilidade de mudar também é minha e é única. Eu não posso querer, eu não posso desejar, pensar e atrair algo para minha vida e responsabilizar a minha filha, ou responsabilizar o meu chefe, né? ou responsa responsabilizar algum familiar. E nem, muito menos, colocar essa responsabilidade somente nas mãos da espiritualidade. Eu, Tereza, sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu desejo, pelo que eu falo e da forma com que eu ajo. E é através dessa consciência que eu consigo buscar ajuda, que eu consigo buscar, de repente, uma autoajuda. Na internet, hoje, nós temos várias opções de autoajuda, sejam através de livros, de e-books, de audiolivros, de palestras, né, de pessoas que deixaram material gravado para a gente assistir, no canal, em vários canais espíritas também temos vários nomes, não vou citar nenhum agora, de repente até para não influenciar ninguém, mas existem muitas pessoas que fazem um trabalho muito bacana de ajudar as pessoas através das suas palestras, através de pensamentos, através de evangelho no lar, que são feitos, alguns são ao vivo, outros são gravados, mas que acabam ajudando. Às vezes, até uma música que a gente coloca é, enquanto a gente está tomando um banho, ou enquanto a gente está fazendo qualquer outra atividade da casa que não necessite tanto é, da nossa atenção no sentido de pensar, de prestar atenção é, naquilo, porque senão vai, vai sair meleca. Nós podemos colocar uma música, ou então mesmo que seja só uma música instrumental, isso também ajuda a clarear um pouco os nossos pensamentos. Isso também ajuda a trazer uma certa leveza no que nós vamos começar a pensar, no que nós vamos começar a desejar. Fazer meditação também ajuda bastante. Existem também na internet várias meditações criadas que nos ajudam também não só a controlar e vigiar o nosso pensamento, mas também a mantermos um pouco mais de calma, principalmente nos momentos de pressão ou naquelas situações mais aflitivas. Enfim, existe o evangelho, né? que nós podemos a qualquer momento pegá-lo, abrir, ler um trechinho, que sempre cai é, palavras confortadoras e do que a gente está precisando ouvir. Também existe o evangelho na internet, né, onde a gente pode ir lá procurar e também ler um trechinho, onde também nos ajuda muito quando às vezes vem algum momento ou um pensamento, a gente também pode fazer isso, também é um bálsamo que serve muito para os nossos corações. Tem várias formas. O importante é cada um encontrar a que mais é, condiz. Né, com o que você acredita, com o que você quer buscar, com a forma com que você quer é, lidar com essa forma de vigiar o pensamento, de controlar né, o que está passando pela sua mente num momento feliz, num momento triste, porque às vezes também nós temos momentos felizes, só que a gente começa a pensar besteira no sentido de eu não mereço isso, por que, que isso está acontecendo comigo? Não, não sou merecedora, isso daqui a pouco vai acabar, é uma mentira, deve ser ilusão da minha cabeça. Não, nós merecemos ser felizes sim. E aí, nesses momentos, nós temos a que agradecer, não que duvidar que isso está acontecendo. Então, espero que com o evangelho de hoje, que com... Essas dicas que eu passei para vocês é, são dicas que eu também tenho utilizado para me ajudar nesse vigiar o pensamento, que não é fácil, mas é um exercício possível e a prática é diária, não tem outra forma de a gente conseguir controlar. Sejam bem recebidas por vocês, que a gente consiga, é, a partir deste evangelho, termos um pouco mais de consciência do que o pensamento é capaz de fazer nas nossas vidas. Fica aqui a minha gratidão por vocês terem emprestado aí esse, esses minutos de vocês para termos esse momento de evangelho, esse momento de troca, porque eu sinto a energia de vocês. Eu consigo é, sentir a energia da espiritualidade junto aqui comigo, para que eu possa também ser intuída das melhores palavras para passar para vocês. E convido vocês neste momento a fechar novamente os olhos, para que a gente possa vibrar numa frequência muito leve, muito amorosa, e que a gente possa direcionar os nossos pensamentos ao amor, ao amor universal, imaginando que o nosso planeta está sendo tomado neste momento por esses tons rosados que representam o amor, em forma de chuva. E essa chuva ela vai molhando a Terra, vai molhando a natureza como um todo, e ela também vai umidificando os nossos corações, transformando-os em pontos de luz que se entrelaçam, formando assim uma união de pensamento e de sentimento. E que a gente consiga, através dessa união, fortalecer os irmãos que, neste momento, estão mais necessitados, que consigamos fazer com que eles tenham um reequilíbrio emocional, energético, espiritual, hum. e que possamos também ter este equilíbrio conosco, para que tenhamos uma boa semana, para que ela seja tranquila, para que ela seja leve. E para que ela seja, acima de tudo, uma semana onde os nossos pensamentos estarão voltados para o bem e para o amor. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Até a próxima preleção.